Bom dia, salve Deus Pai Criador Todo-Poderoso. Hoje vamos fazer uma oração para quebrar as demandas, os maus que afetam nossa vida. Então vamos ir e oremos, elevando o pensamento a Deus, aos protetores nossos, à altíssima sabedoria e inteligência de Deus, que é sábio e muito poderoso, Criador das estrelas do universo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Estou pedindo de coração, se houver algum mal, que seja quebrado nas espadas de sábios anjos, e aqueles que julgam ser meus inimigos, possam de alguma forma compreender as palavras do Senhor. E que melhorem o seu coração, e que a paz de nosso Senhor Jesus, Acalma-te de seus corações, que todo mal deferido contra mim seja quebrado. Eu muitas bênçãos da minha vida herdarei. Senhor, rogar por nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Estou pedindo de coração, se houver algum mal que seja quebrado nas espadas de sábios anjos e que aqueles que julgam ser meus inimigos possam de alguma forma compreender as palavras do Senhor e que melhore seu coração e que a paz de nosso Senhor Jesus acalma-te, seus corações, que todo o mal deferido contra mim seja quebrado muitas bênçãos a minha vida herdarei, Senhor, rogar por nós. Amém. Assim seja.